Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Não esqueça também de deixar o teu joinha aí, tá? E compartilhar os nossos vídeos, tá bom, gente? Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Música Bora lá então fazer a nossa jaqueta panda. Vamos lá então. Essa peça foi pedida pela Lu, tá, Luciano nosso grupo, nossos grupos, né? Ela pediu, ela mandou uma foto de uma jaqueta parecida com essa, só que era roupa de criança, né? Então ela pediu para a gente elaborar uma, a modelagem para ela e a gente fez, tá? Essa modelagem ficou linda, maravilhosa, ficou show de bola. Então o que você vai precisar? Lastec, tá? No lugar do lastec, você pode usar elástico fino, tá? Ah, caso você não queira usar lastec, não tem o um lastec, a gente vai usar lastec, tá? Um zíper pequeno, tá? Esse aqui já é grande demais, eu vou ter que cortar um pedaço, porque ele é pequeno, tá? O zíper que a gente vai usar, ele é de 15 centímetros, tá? Então, não tinha de 15, só tinha desse aqui, tá? E botão cromado, mas você pode estar tá colocando o botão de... Uh, botãozinho Rita. Eu gosto mais desse aqui pra esse tipo de roupa. Porque é uma roupa forrada. Então, o botão Rita não segura muito. E esse aqui segura bem, tá? Só que a peça fica cara, né? Mas você pode estar tá colocando o botão Rita, tá? E os nossos moldes, né? Esse rostinho vai pra vocês no PDF, tá? Daí vocês podem fazer de feltro. Podem fazer... Uh, pintar. Pode... Aí vocês usem a imaginação. Quem tiver sublimação, quem tiver... A impressora com tinta sublimática pode ah, imprimir na tinta sublimática, tá? E também tá sublimando como eu fiz aqui, tá? E os nossos moldes, né? Então, esse aqui é o nosso bolsinho, tá? Ele é cortado duas vezes dobrado, tá? Aqui eu já passei a sublimação. O tecido que eu tô usando aqui é carneirinho, tá? Então, é carneirinho que eu tô usando. Aqui ele tá meio diferente porque essa parte aqui eu sublimei, então, fica... Assim, né? Mas depois ele volta ao normal. Depois que lava, depois que usa, ele volta ao normal, tá? Só não sai a sublimação, porque é o bolinho sublimado, né? Então, esse molde aqui duas vezes, tá? Que é do bolsinho. Esse aqui é o que vai ao redor do bolsinho, né? Filete do bolsinho, uma vez, dobrado. Orelha um carinho preto, tá? Do quatro vezes, orelha do bolsinho, caneirinho preto, do quatro vezes também. Então, aqui o bolsinho eu tô usando caneirinho, as orelhas caneirinho também, tá? Esse aqui é o filete do capuz, tá? Uma vez, dobrado. Capuz pequeno, duas vezes, tá? Também tô usando caneirinho. E forro do capuz, duas vezes, também tô usando caneirinho, tá? A manga eu tô usando o oxfordine, tá? Ó, duas vezes... E duas vezes no carneirinho e duas vezes na manta, tá? A manta, aquela fina, tá, gente? Não vão colocar aquela grossa, tá? Então, duas vezes no oxfordine, duas vezes no carneirinho e duas vezes na manta, tá? Esse aqui é o filete que vai na manga, tá? Duas vezes. Pra frente e pras costas, eu tô usando jeans alfaiataria, tá? Frente, duas vezes no tecido principal, que é o jeans de alfaiataria... Duas vezes na, na manta acrílica e duas vezes no cadeirinho, tá? Costa, uma vez dobrada no jeans de alfaiataria, uma vez no cadeirinho e uma vez na manta, ok? Então, esses são os materiais que nós vamos estar usando aqui na nossa jaqueta panda, ok? Vamos preparar o nosso capuz. Filete do capuz, capuz menor aqui, vamos pregar aqui, passar uma costura aqui, tá? Vamos pegar as nossas orelhas maiores. Passar a costura aqui. Vamos virar as nossas orelhas. Vamos fazer a mesma coisa com a outra, tá? Passar uma costura aqui. Virar. Dá uma dobrinha assim, ó, só pra dar um charminho. A gente vai colocar uma orelha aqui, um pique. Na mesma altura, a gente vai colocar outra. Vamos pegar o nosso filete e vamos pregar aqui o nosso filete. Be Os dois capuz aqui, ó. Vira e vamos passar uma costura de segurança aqui, colocando costura por costura aqui e pra espontar. Agora, vamos pegar as nossas bolsinhas, a nossa bolsinha aqui. Esse molde aqui. Vamos pegar a orelhinha e a parte que tem a carinha. Vamos juntar a orelhinha aqui, passar uma costura aqui. dedinhas Assim, deixa a orelhinha aqui. Vamos pegar o nosso zíper agora. Vamos pegar o nosso zíper agora. Como eu disse, eu tô com o zíper maior aqui, então, eu vou começar pregando daqui. o nosso zíper, ele vai pegar daqui, da orelhinha até aqui, tá? A gente não vai costurar aqui no início, tá? Porque... Porque a gente tem que pegar o nosso filete ali no zíper ainda, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, zíper com o dentinho pra baixo, tá? E aqui a gente não vai pegar, tá? O nosso zíper vai deixar um pedaço aqui na orelhinha, aqui na metade da orelhinha, sem pegar, porque a gente ainda tem que pegar a nossa. a nossa. Nosso filete, tá? Essa é a parte mais delicada dessa peça. Mesma coisa aqui, tá? Até a metade. Eu não tinha zíper. Branco, como vocês estão vendo, eu tive que colocar uma massa. Tá? Ó, então, até a metade da orelha, até metade da orelha. Aqui, a gente vai, eu, né, no caso, vou colocar pra cá. Cortar esse pedaço aqui, porque a gente vai pegar o nosso filete aqui, tá? Vamos pegar aqui o um filete, vamos dar uma dobra assim no um filete para dar acabamento. E vamos pegar o nosso zíper, nosso zíper aqui. E aqui a gente já vem pregando o nosso filete, tá? Vamos acabando, acabar de pregar o nosso zíper aqui. Aqui onde a gente deixou sem pregar e pregando o nosso filete, tá? Bora lá. Cuidado pra não quebrar a agulha. E é só vir e é só vir pregando. aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai cortar o excesso aqui. Pra fazer a mesma coisa que você fez lá no início, tá? vai dobrar aqui. Aqui tudo já vai. Ó. Cortou aqui. Você vai dobrar o teu filete aqui e vai costurar aqui. Mesma coisa que você fez lá no início, tá? Ó, vai colocar o teu zíper aqui e vai passar uma costura. da antes, né? Pegar e a bolsinha já vai estar tá pronta. A parte arredondada é a parte de cima, tá? Ó. A parte arredondada é a parte de cima. Agora aqui já é mais fácil. É só. Pegar aqui os zíper e depois ir pregando. Tá? ou o zíper, fica tudo mais fácil. As peças RN, você já faz a bolsinha fechada, não precisa pôr zíper, senão vai ficar muito pequeno o zíper pra você pegar, tá? Sai pele. Você pode, sim, fazer uma zig-zag, passar no overlock. Mas, como a bolsa vai ficar no direito, a gente nem perde tempo com isso, né? Dá pra passar um viés, alguma coisa assim. Você que é perfeccionista, né? Quer um acabamento melhor, você pode passar um viés. parar como eu tô fazendo aqui, né? A bolsinha tá pronta. Agora você abre aqui. E vira. Vamos pegar nossas muras. Deixa pra mim de lado. Vamos passar uma costura de segurança aqui ao redor, tá? Pra... Pra acrílica segurar ali, Né? com a outra. Nas mangas aqui a gente vai fazer um cute, tá? Uma costura aqui e outra coisa com essa outra aqui, tá? Procura fazer parecido aqui. prontas reserva vamos pegar as nossas frentes aqui gente eu cortei tnt para pôr entre a manta e a peça tá para não estragar a máquina tá então é a dica que eu deixei para vocês carneirinho deixa de lado vamos pegar o nosso tecido principal A nossa manta, tá? Manta, tecido principal e o TNT. Lembra que eu falei pra vocês que eu cortei o TNT? Então, aqui. Manta, tecido principal e o TNT. E vamos... costurar a nossa peça. Aqui. Essa é aquela costura de segurança. mesma coisa com aqui pronto as duas frentes. Reserva. Vamos pegar as costas. Mesma coisa, tá? Eu gosto de cortar maior a manta e o TNT, tá, gente? É propósito, eu já faço de propósito, porque eu prefiro que sobre do que falte, tá? Então, eu corto um pouco maior. Mas vocês não precisam. Tá? Bora lá. Aqui. Agora, vamos passar um lastec aqui, aqui, aqui e um elástico aqui, tá? Bora lá. Encher a carretilha de lastec, você já sabe, né? É só pegar a carretilha e ir enrolando o lastec, né? Você pega e vai enrolando na carretilha. Tá bom? Então é super fácil. Aí você coloca o lastec aqui pra gente passar na peça. Aqui. Com lastec ele não fica tão franzido, como você pode ver, ó. Ele não fica tão franzido como com o elástico. O elástico ele fica mais franzido. Ó, tá? Eu prefiro o elástico, mas vou mostrar pra vocês com lastec. Com o lastec ele não fica tão franzido. Agora, aqui, ó, a gente coloca a peça aqui. E faz uma marcação nas duas frentes. Coloquei a frente como se eu fosse, se ela tivesse pregada aqui e marquei aonde eu fiz o quilte com o lastec, né? Ó, foi aqui, aqui e aqui. Quiser colocar mais, você pode colocar mais também, tá? Deixa eu colocar mais um aqui no meio. E aqui eu fiz as, as marcações pra gente colocar aqui também. assim, eu vou colocar um aqui, tá? Decide quanto vocês querem colocar, se menos, se mais, tá? Isso é só um. Agora vamos fazer essa frente aqui, tá? Assim. Eu esqueci de falar pra vocês, mas se vocês quiserem fazer, passar as tec na manguinha, também dá, tá? Agora vamos começar a montar as nossas peças. Ombro com ombro aqui, vamos passar a costura. As nossas mangas. Mais cavada a frente, menos cavada a costa. Do outro lado. Mais cavada frente, menos cavado. Nosso capuz vamos achar no meio da nossa peça aqui, ombro com ombro, vamos fazer um um pique aqui pra gente saber que ele é o nosso meio costura do capuz no meio aqui e vamos pegar o no nosso capuz. os lados aqui Coisa do outro lado antes a gente vai pregar a nossa bolsinha aqui, tá aqui vamos pregar a nossa bolsinha aqui, vamos abrir o zíper aqui. Abrimos o zíper, a gente vai passar uma costura aqui por dentro, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura, tá? Passamos a costura aqui por dentro. O bolsinho já tá preso aqui na peça, ok? Agora, vamos fechar o outro lado. Aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. O tecido principal já está pronto. Agora é só fazer o forro vamos passar elástico aqui. Eu já ia esquecendo vamos passar o elástico agora. Vamos passar elástico aqui, tá para deixar bem fofinha aqui. Não é masteca, é elástico. Tá, gente. esse aqui e vamos montar o nosso forro vamos pegar nossas costas aqui do forro as nossas frentes Deixa eu tirar aqui as nossas frentes e vamos pegar os ombros lembrando que esses tecidos todos é lá da Felipe Malhas tá gente e se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui no canal... Eu já informo você que essa modelagem já está disponível lá no nosso site também, tá? Manga, mais cavada, frente, menos cavada, costa. Mais cavada, frente, menos cavada, costa. Nossas mangas falam com você, tá? Tem ali escrito... eu tô fazendo com a linha preta mesmo, porque vai ficar por dentro, tá, gente? Vai ficar por dentro. Não precisa ser esse carneirinho para você fazer de força Se você quiser fazer com outro tecido, dá também, tá? Tactel. Eu gosto do carneirinho porque é quentinho, né? E no inverno é ótimo. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço aqui, tá? Vamos pegar a nossa peça principal. Colocar aqui e vamos pregar uma na outra, tá? Ombro com ombro aqui. Capuz pra dentro. E vamos pregar aqui. Passar uma costura por tudo, tá? Cuida pra não pregar as mangas. Pus pra dentro... já vem pegando a parte da frente aqui a parte de baixo Costura com costura aqui. Sempre colocando costura com costura quando é peça que tem forro, tá? Pela manga aqui do canelinho, tá? Você vai virar essa peça, tá? Cuidado pra não rasgar, pra não descosturar. Vai colocar a manga do canelinho aqui pra dentro agora. Vamos dar acabamento, vamos puxar a manga do caneirinho para cá, costura com costura aqui com a nossa manguinha do tecido aqui e vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Juntando o caneirinho com a nossa manguinha aqui. vamos pegar o nosso filete da manga e vamos fazer o um acabamento na nossa manga, Do uma vez pra dentro outra vez pra dentro aqui na costura, o ideal seria você passar um overlock aqui tá? pra dar um acabamento melhor, aqui na costura aqui que você fez você abraça a manga ali, a boca da manga dobrando e pegando aqui. e você corta o excesso né e dobra para dentro aqui para dar um acabamento tá Dentro. coisa dobra para dentro para dar um acabamento melhor Essa peça e colocar o botão, ok? Vamos para a peça toda. Assim, agora eu vou colocar os botãozinhos e já volto para mostrar para vocês a peça finalizada, ok? Vou lá colocar os botãozinhos e já voltamos para mostrar para vocês, tá bom? Então, tá aqui, gente, ó, peça pronta. Acabei de colocar o botão, olha só: botãozinho. Olha só: peça linda, chique, olha só. Então, é uma peça, não é difícil fazer, tá? É uma peça chique, uma peça bonita. Você pode estar tá vendendo aí num preço bom, né? Então, é uma peça fácil de fazer e linda, né, gente? Não é tão difícil fazer, não. É uma peça bem... Tem algumas coisas chatinhas de fazer, como a bolsinha, né? Mas... Ela fica linda, né, gente? Eu amei essa peça, eu amei demais essa peça. Achei perfeita, perfeita, perfeita. Fica maravilhosa. É só essa que a gente fez com elástico ao invés de lastec para vocês ver a diferença, né? De uma coisa para outra. Essa aqui a gente colocou elástico. Aqui. Então fica mais franzidinha. Fica mais charmosinha, né? Essa foi com elástico. E essa aqui com lastec. Eu amei. Amei essas peças. Cor maravilhosa. Eu amei adorei. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei, né? Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupa pet, bora fazer essas maravilhosas roupinhas aqui, gente. Lembrando que esses tecidos todos vieram lá da Felipe Malha Tecidos, tá? Você quer fazer uma peça igualzinho, tá? Os materiais que eu usei aqui, tudo da Felipe Malhas Tecido. Então, é só você entrar em contato com eles lá, Cajô, que eu tenho certeza que ela vai amar, tá? Conversando com você, tá? Te falando qual, qual é os tecidos que foram usados aqui nesse vídeo. E também te passando os valores dos tecidos. Eles têm valores maravilhosos, tá? Atendimento show de bola. Entrega rapidinho, rápido, rápido, rápido, tá? Então, vale muito a pena você. E conversar com a Jo lá, liga lá para eles, entre em contato, eles têm Instagram também. para você estar adquirindo esses maravilhosos tecidos para fazer essa maravilhosa peça. Que também já está disponível lá no nosso site, a modelagem completa dessa peça maravilhosa aqui. Tá lá disponível. É www.animaniapetmolde.com.br Tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você entrar e já tá dando uma conferida nessa modelagem lá. A modelagem completa, você... Adquire os tecidos com a Felipe Malha e adquire as modelagens lá na Animaninha Pet Mold. Essa modelagem maravilhosa e faz uma peça idêntica, uma peça igualzinha a essa. Ou, quem sabe, diferente, compra tecidos diferentes da Felipe Malha, eles têm uma variedade de tecido. Tá bom, meus amores? Tem essa modelagem e muitas outras modelagens lá no nosso site, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima, eu amo muito vocês. Beijos, beijos, tchau!